Fala, gigante! Tô passando aqui para avisar que estão abertas as inscrições para o extensivo Medicina 1. Se você quer Medicina ou qualquer outro curso que seja concorrido, Enem ou Vestibular, esse é o curso certo para você, galera. Começa agora em janeiro e a gente vai até em setembro para dar tempo de você fazer o nosso curso de revisão. Então pode começar agora com 36 planos para você ver Biologia, química, física, matemática para física, se você tiver dificuldade de física, tudo isso tem na nossa plataforma. E lembrando, com as aulas aprofundadas que você já conhece, então a gente já aprofunda o assunto, a gente já vê de uma maneira que você possa resolver questão em qualquer vestibular e também para não ter surpresa no Enem. Então eu te convido a participar do nosso curso, que começa agora, dia 20 de janeiro, tá? Então vem estudar com a gente. <música>